Todo mundo tá com Aldenis, pra ver tudo mudar Vamos pra rua, chama o vizinho, Aldenis acabou de chegar A Bahia quer Aldenis, alegria estampada no ar Vamos pra rua, chama o vizinho, Aldenis acabou de chegar 6511, eu sou Aldenis Meira, povo aprovou, meu deputado estadual Meu deputado estadual, Aldenis olha ele aí, olha ele aí Chamo o vizinho, Aldenis acabou de chegar A Bahia quer Aldenis Alegria estampada no ar Vamos pra rua, chamo o vizinho